A oitava edição do Congresso Internacional da Corrida teve como palco a Faculdade de Motricidade Humana no Jamora. Momento anual para a discussão da corrida, o Congresso, dinamizado pela Federação Portuguesa de Atletismo e pelo seu Programa Nacional de Marcha e Corrida, voltou a reunir especialistas nacionais e estrangeiros. O ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude e professor catedrático Luís Sardinha, apresentou à assistência um estudo da própria FMH, que estabelece uma relação direta entre a aptidão aeróbia e o rendimento académico. O estudo revela que uma melhor capacidade física permite um melhor rendimento escolar. Esta investigação decorreu aqui no, no Conselho do Eras, no âmbito do Programa Pessoa, que foi concebido para aumentar a atividade física nas aulas de Educação Física em várias escolas desta zona do Conselho do Eras e o que foi observado, primeiro, ao nível transversal, num determinado momento, que os alunos que tinham mais aptidão aeróbia e, portanto, muito provavelmente também para além da dimensão genética deste atributo da aptidão física, também seriam alunos que faziam mais exercício e de alguma intensidade, em que a probabilidade para terem melhor rendimento, académico era maior nas disciplinas de matemática, de português, de ciências de natureza e de inglês. Depois foi observado complementarmente que durante três anos, numa visão prospectiva, que as alterações de alunos que tinham uma aptidão aeróbia mais reduzida e que também aumentava a aptidão aeróbia, induziu também um aumento do rendimento académico e, e, por isso, um pouco alinhado uh, com o que se tem verificado noutros países, uh, nomeadamente na visão transversal, esta, esta evidência de que mais exercício e neste caso a circunstância também mais corrida, que disponibiliza mais, mais aptidão aeróbia, isto é ainda a capacidade para se captar, transportar e utilizar ao nível celular, o oxigênio, que é muito característico das pessoas que fazem mais desporto, dos atletas, esta possibilidade de o rendimento académico ser mais elevado. E conhecemos também o projeto Corrida Amiga, desenvolvido em São Paulo, no Brasil. O projeto, aqui relatado por Silvia Cruz, visa inspirar a sociedade para que cada vez mais se leve a corrida ou a caminhada a meio de transporte preferencial. Bom, a Corrida Amiga, ele é um projeto, uma organização social no Brasil que estimula o transporte a pé, que as pessoas troquem o carro pelo tênis. E é fácil sensibilizar as pessoas para essa mudança que é tão importante, quer para o nosso corpo até e para o, para o ambiente, sentem, sentem que é fácil essa mudança? Depois que a gente mostra né, as argumentações, a questão ambiental, a questão social, a questão da saúde, de você ficar parado no trânsito, aí a gente consegue cativar sim, as pessoas. Que argumentos é que apresentam uh, a, a, a este público, a uh, população? Nós apresentamos, por exemplo, que a velocidade média dos carros em São Paulo está de 7 a 15 km por hora. Uma pessoa caminhando faz 4 km por hora, correndo 8 km por hora, 50% da população é sedentária. Então, você tornando o seu deslocamento mais ativo, você pode ganhar muitos benefícios. Se em Amsterdão, a cidade está completamente preparada para andar de bicicleta. Toda a gente anda de bicicleta, mas nem todas as cidades são amigas do pedestre. E como é que se ultrapassa isso? Então, quanto mais gente usando a rua, porque quando você coloca o pé na rua, você está mais próximo da cidade e consegue identificar também os problemas. Então, quanto mais gente se deslocando a pé, mais a gente pode demandar aos tomadores de decisão para que melhorem as nossas cidades. Nesta edição do Congresso Internacional da Corrida, também a presença do ultra-runner João Neto, que este ano concluiu as maratonas dos Polos Norte e Sul. Fechou 2017 com a Antarctic Ice Marathon, a cerca de 700 km do Polo Sul, no tempo de 6 horas 29 minutos 36 segundos. Foi o 29º dos 38 homens que completaram o duro percurso de duas voltas de 21 km. Ora, justamente, o que se pensa ao longo do percurso, naquele local tão inóspito? Uh, o que é que se pensa? Pensa-se que não pode falhar. E qualquer falha ali <risos> é muitíssimo complicada, uh, a todos os níveis, tem pouco apoio não tem forma de regressar a nenhum local onde possa ser apoiado, portanto qualquer coisa que qualquer erro cometa, pode ele ser assim muito caro. Portanto, não dá para desistir e voltar ao quarto do hotel? Ali. Não dá para desistir e voltar ao quarto hotel definitivamente, aliás, nós tivemos depois da prova três dias à espera que a tempestade passasse para que o avião nos pudesse ir buscar, e depois são cinco horas e meia de avião. Não, não dá efetivamente. E o que é que nós pensamos ali? Pensamos efetivamente isso, que é a oportunidade do, da vida, nós temos que concluir, pelo menos é assim que eu penso quando levo a bandeira portuguesa e o meu objetivo era colocar a bandeira portuguesa no término da prova estou, estou completamente focado na conclusão da prova não penso em, em rigorosamente mais nada tive dores grandes eu, a primeira meia maratona, portanto a primeira fase da prova até eu não parei, optei por não parar uma questão, eu, tinha, eu vinha de uma lesão de uma rotura que tinha tido no Gémeo que tinha tido no início de setembro portanto eu não podia puxar muito por essa, portanto por esses músculos mas claro, isto é são, enfim, uma sequência de desmultiplicação de forças, não é? A partir do momento que eu começo a privilegiar a, a, a parte abaixo do joelho, começa a lesionar a parte acima, cima, não é? E começa a pôr músculos a trabalhar, que eu não estava habituado a trabalhar, portanto as dores eram grandes para a segunda parte. Com uma desvantagem acrescida, é que se levantou uma ventania desgraçada, estavam ventos com cerca de 45 km a hora de frente, um, e que era difícil, portanto eram condições extremas, muito difíceis, eu confesso que só ia pensar... Na conclusão que tinha que concluir, era o meu compromisso e que eu ia ter que concluir com dor, sem dor. E as dores foram muitas, mas suportáveis, felizmente. Em abril, João Neto concluiu com o João Santos na 32ª posição, a Maratona do Polo Norte. Depois, o treino seguiu sozinho para abraçar a Antarctic Ice Marathon junto ao Polo Sul. Treino que passa pelas câmaras frigoríficas dos hipermercados e que é solitário como se compreende. Eu tive de fazer os treinos, enfim, completamente sozinho em Portugal. Uh, utilizei os maiores mecanismos, enfim, os mecanismos até assim para o vulgo, para o comum mortal até um, estranhos, obviamente. Andei a correr em câmaras frigoríficas para fazer simulações de, de, de, de que tipo de roupa, qual era a roupa que mais se adequava Já agora particularizando câmaras dos hipermercados é Câmaras dos hipermercados, exatamente portanto, eu estive agora a fazer, por exemplo, nos ultracongelados <risos> de uma grande superfície para esta prova, estava a fazer simulação a, a 30 graus negativos é, com vento portanto, consegui fazer a simulação de vento e com 30 graus negativos, que é para ter, assim, um, um, um, obviamente, uma condição um pouco mais parecida com a real, ou com o eventual real uh, que iria encontrar uh, na Antártida. Uh, efetivamente, o facto de estar sozinho, sim, é pior no aspecto em que se nos acontecer qualquer coisa, não temos qualquer apoio. Uh, aquelas provas, também por excelência, não têm muito apoio, é um facto. Uh, mas como referi, o sozinho, para mim, é relevante, completamente irrelevante. Estou habituado a grandes distâncias e estou habituado a treinar sozinho, portanto, é... Esta aventura de João Neto na Antarctic Ice Marathon coincidiu com a expedição do também português Ângelo Felganas pelo Polo Sul. Não havendo internet, a comunicação entre ambos foi mesmo por carta. Bem, é uma história que confesso-me que moveu imenso naquele momento. Eu acabei a prova um bocadinho atrás. Eu quando estava na prova, na segunda fase da prova, estavam... Umas ventanias incríveis, irregulares, ora de lado, ora de frente, às vezes de que me favorecia, mas maioritariamente me desfavorecia. E confesso-lhe que há é a pensar muito no Ângelo Felgaras, porque ele estava a fazer uma travessia de 1200 km. As pessoas, quando estão aqui sentadas, não se faz. É difícil, sim, mas não fazem a mínima ideia do que é que é o difícil. Eu no Polo Norte apanhei 50 graus negativos, fiz 12 corri 12 km com 50 negativos, mas até lá corri com 40 graus negativos. São provas em condições completamente extremas. E, portanto, tenho uma noção exata do que é que as pessoas passam quando estão numa circunstância daquelas. E vinha no caminho, que é uma curiosidade, é vinha no caminho a pensar nele como português e como guerrilheiro, não é? porque ele está a fazer o mesmo que eu. Eu vou correr, ele vai andar, ele vai fazer muito mais quilómetros que eu. Portanto, ele está numa situação ainda muito mais difícil do que a minha. E confesso que nós não nos conhecemos pessoalmente. E vinha a pensar nele. Vinha a pensar como é que é possível, onde é que este homem andará. Com aquela ventania, eu estava a olhar para aquelas montanhas, com aqueles ventos, com aquela neve, com, aquilo, com aquela confusão toda. E eu vinha a pensar onde é que será que este homem anda. Mas enfim, é vida. E lá concentrei em mim próprio e concluí a prova. Quando chega à tenda tinha a surpresa das surpresas, inacreditável, tinha um organizador a dizer que nunca ninguém tinha recebido uma carta na Antártida. Ora bem, então o que é que eu tinha? Tinha uma carta do Ângelo Falgueiras, tinha lá passado quatro dias antes, tinha ouvido falar da maratona e disse que tinha ouvido na televisão que ia correr um português e então que iria deixar um postal ao português e que gostava que lhe entregassem a mão a organização e assim foi. Uh, enfim, a carta era obviamente uh, desejar-me sorte eu depois até fiquei com a alcunha na sequência dessa carta que era o Portuguese runner, que foi como ele me identificou e, e o que é que sucede em relação, em relação a esse aspecto é, é que nada acontece por acaso, é uma, é uma sensação maravilhosa que é uma Moço a pensar em determinada pessoa que está a passar mal garantidamente bem ali nunca passa, está a passar mal garantidamente como eu, e eu penso nele e estava a pensar nele, ele não me conhece pensa em mim e deixa uma carta, isto é uma coisa completamente única no mundo, primeiro recebeu uma carta na Antártida é única no mundo logo por excelência e receber uma carta dele fiquei muitíssimo orgulhoso como português, define exatamente o comportamento que nós temos quando estamos no estrangeiro define exatamente o comportamento psicológico que um atleta tem quando está em condições extremas todos nós nos estaremos muito mais sensíveis todos nós estamos muito mais concentrados e ele sinceramente emocionou-me com essa carta, tenho guardada religiosamente João Neto tem agora como próximo objetivo concluir o circuito World Major Marathon. Já correu em Tóquio, Nova Iorque, Londres, Berlim e Chicago. Faltando-lhe apenas Boston. Maratona agendada para 2018. Este ano o Congresso da Corrida homenageou o multicampeão europeu de corta-mato Paulo Guerra, que atualmente continua a sua ligação ao atletismo como monitor do Programa Nacional de Marcha e Corrida. Para além do domínio do cross europeu na década de 90, Guerra conseguiu o feito de ser bronze mundial em 1999. E, recordamos, o último europeu a chegar ao pódio mundial tinha sido Carlos Lopes em 1985. Olha, mais uma vez, obviamente, de um enorme agradecimento e, essencialmente, à Federação Portuguesa de Atletismo, que mais uma vez se lembra do ex-atleta, mas que continua muito ativo dando os seus treinos e marcando presença no mundo, que é o atividade física, que é o atletismo e a marcha. Por isso, muito obrigado a todos pela essa enorme dedicação e, e obviamente, por de vez em quando lembrarem-se de um atleta que foi que, que dedicou 30 anos da sua carreira a esta a esta paixão que foi o atletismo. Que momento é que tu recordas com mais saudade? Aquele aquele título de 95 foi a confirmação, o teu segundo título europeu, ou aquele bronze 99 uh, aquele bronze 99 e há tanto que um português que um europeu não chegava ao pódio mundial o que me deu mais satisfação e, aquilo que, e, e aquele sonho que foi concretizado obviamente foi entrar no pódio no mundial de corta -mato. e sem sombra de dúvida esse mundial de 99 foi para mim o título mais importante, mais importante. é óbvio os que me deram os que me deu mais satisfação, porque foram vários, foi consolidar, entre aspas, eu a minha a alguma hegemonia no continente europeu, durante um bom período de tempo. Né? Mas, sem sombra de dúvida, foram os dois, mas se eu tivesse que escolher um, obviamente o um Mundial de corta seria o meu primeiro. Sentes que a dada altura, na década de 90, foste o dono europeu do corta não Não, consegui, consegui obviamente... Portugal voltasse a estar mesmo na frente em termos uh, do panorama mundial, em termos uh, de corda mato porque assim, assim o fizemos desde o, desde o grande campeão que nós tivemos, o Carlos Lopes. Uh, e para mim foi, foi, foi por ele também que eu cheguei ao atletismo e tentar chegar onde ele chegou e, com, e quando eu vi o difícil que era, porque o domínio africano era tremendo, eu Consegui chegar lá em algumas vezes, ganhá-lo até, e por isso foi, foi a minha grande paixão, foi o corta-mato e, e, e é com grandes momentos e com, e, e com grandes saudades que eu recordo desses grandes momentos. Né? Na sua oitava edição, o Congresso da Corrida veio a uma casa natural para a discussão do conhecimento esportivo, como uma sinal a Filomena Carni da Faculdade de Motricidade Humana. Foi com muito gosto que a Faculdade de Universidade Humana se associou à organização do 8º Congresso Internacional da Corrida com a Federação Portuguesa de Atletismo, através do Programa Nacional de Marcha e Corrida e este ano também contando com a cooperação da Direção-Geral da Saúde através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. E aquilo que nos pareceu extremamente relevante é que esta edição... Uh, conta com uh, o retrato, procurou-se uh, dar um retrato da modalidade da corrida em Portugal, um retrato atual e numa dupla perspectiva. Numa perspectiva uh, mais de promoção da atividade física e da saúde, na sua componente recreativa e como pudemos testemunhar ontem já são 12% uh, os pertinentes, Praticantes portugueses desta modalidade e, naturalmente, discutindo a modalidade da corrida na perspectiva já mais competitiva e, portanto, mais direcionada para o treino do alto rendimento. Sendo a faculdade uma instituição de referência, seja ao nível da formação e de investigação que é desenvolvida nas áreas do treino desportivo e do alto rendimento, bem como na área do ICI Saúde, parece-nos que, de facto, o conhecimento que aqui é produzido é, de facto, relevante se for partilhado com a comunidade. E quando eu falo com esta, da comunidade, falo com partilha com os treinadores, com os dirigentes, com os decisores políticos, mas também toda a comunidade de praticantes uh, e, com, como fiz referência, já são uh, muitos em Portugal. E já o balanço da edição de 2017 com o coordenador do Congresso, Pedro Rocha, e com o Presidente Federativo, Jorge Vieira. Bom, o balanço é extremamente positivo, uh, conseguimos uh, congregar na mesma... No mesmo congresso, uh, plateias de vários tipos, temos uh, treinadores, temos estudantes, temos corredores uh, e o programa foi ao encontro dessa expectativa também de participantes. Portanto, tivemos o um, um, um cuidado de construir um programa em que abrangesse uh, temas uh, temáticas relacionadas com as áreas da, da corrida mais ligada à saúde, a corrida mais ligada ao, ao lazer, ao recreativo e agora numa segunda jornada dedicada uh, mais ao treino da, da corrida de alto nível. É um momento fundamental para a discussão da, da corrida aqui em Portugal, este congresso? É, é, um congresso que já começa a ser uma referência em termos de formação de treinadores a nível nacional. É, é pena que seja o único, porventura podíamos realizar mais encontros deste tipo. É, reunir é, é, especialistas de várias áreas não é, não é fácil, aliás, é, mas com... É, a intenção de se criar momentos de grande valor formativo consegue-se reunir os melhores especialistas portugueses e os melhores especialistas também internacionais. Eu julgo que terá sido porventura a melhor edição de todas as edições do Congresso Internacional da Corrida. É um momento alto porque sempre trouxemos e continuamos a trazer os melhores pensadores deste fenómeno social e não só, biológico também porque tem a ver com o corpo das pessoas, tem a ver com a nossa fisiologia, tem a ver com as nossas motivações e praticamente todas estas abordagens foram feitas aqui por diferentes especialistas que estudam nesta área e por isso também o facto deste congresso se realizar nesta casa, que estuda o movimento ou em termos científicos há muito tempo, o movimento do ser humano, é óbvio que para nós é sempre um motivo de satisfação e o balanço para já, apesar de ainda não ter exatamente terminado, é um balanço muito positivo.